Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Tio John E hoje estamos aí para fazer um novo unboxing Olha só que sensacional, hein? O que será que eu tenho nessa caixa, hein? Essa caixa secreta aqui, uma caixa dessa enorme O que será que tem aqui, o que será que tem aqui? Não sei! Ó, oh. ó oh. O que será que o Tio John comprou dessa vez? Não sei Vamos abrir? Vamos descobrir juntos? Vamos lá então, galera Ó, com todo o cuidado do mundo. Vamos abrir, vamos abrir. Já vemos que não é a caixa original, mas. <risos> a chegou até com o desejo de boas festas aqui pro tio John. E vão ser boas festas mesmo com esse presente. Era uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Outro item que eu queria muito na minha coração, mas muito tempo mesmo. Mas infelizmente, né? Papel pra não fazer barulho Mas infelizmente É é um item muito raro E caro, entendeu? E eu consegui ele, cara Eu nem tô acreditando que eu consegui esse item, cara Tô muito feliz Vocês vão ver rapidinho o que eu tô falando Ó Um monte de plástico aqui pra proteger Muito papel Muito papel Ah! Tá. O que é que tem aqui? O que será que tem aqui? Uma caixa vazia que tem aqui pra proteger O que é, que é isso aqui? Marro Mais papel, Mais papel. Oh, Já começa a ver ele o que será que é? Oh! oh. Vocês já sabem que não é um jogo, né? Não é jogo O que é isso aqui? Caraca! Olha só, cara! Que sensacional! Isso aqui é para você que não conhece, galera! Esse aqui é um controle tipo manche do Saturno. Olha só. É o um controle de Manche do Saturno. Feito para jogos como Afterburner, né? Para jogar o Afterburner, o Space Harrier. Cara, muito legal isso aqui. Olha só. Olha só. E ele é analógico também, ó. É um controle analógico. Ele tem um tipo um.. Um botão aqui de para cima e para baixo e tem dois botões aqui em cima que está escrito B e, C. e um gatilho e mais vários botões aqui na frente né? ABC, XYZ, provavelmente LR e parece que é o de turbo o start fica bem aqui em cima e aqui ó esse controle ele tem uma particularidade eu vou mostrar para vocês você pode jogar dessa forma ou pode inverter o lado aqui ó Aí você puxa para o outro lado E o controle ele vira para o outro lado Aí você inverte Caso você prefira então, jogar com a mão esquerda Olha só que sensacional, cara Pode prender, né? ficar fixo na posição que você quer E deixar E você joga aqui numa base fixa, né? você joga Perfeitamente aqui, ó Tá aí, galera, ó Brevemente vamos fazer vídeo pro canal, né? Jogando o Afterburner, o Space Harrier, com esse controle. É o. É o Mission Stick do Saturno. Aqui, ó. É a mais nova aquisição do tio Joe no canal, tá bom?